eu Pontioli, eu sou coach, consultor, mentor, esse é o quarto vídeo de uma série aonde nós falamos desde o primeiro vídeo sobre inteligência emocional, quebra de crenças, crenças limitantes, falamos de realização, projeto sonhos, se você ainda não assistiu esses três vídeos, eu indico eu aconselho você voltar lá no primeiro vídeo, assistir toda essa série porque aqui eu quero apenas concluir um assunto, concluir um material com você que é um, um material aonde eu te entreguei ali resultados, entreguei projetos ali, eu ajudei você a quebrar crenças e, e alcançar níveis de realizações. Nesse vídeo eu quero fazer um convite para você. No dia 26 e no dia 27 de maio nós vamos ter um evento chamado Wake Up onde nós vamos trabalhar um novo despertar na sua vida. Nós vamos trabalhar uma inteligência emocional profunda, um autoconhecimento profundo. Eu quero levar você a um outro nível, eu quero levar você a viver uma vida do qual você nunca imaginou viver. Eu quero levar você a viver uma vida que é um espetáculo nesse evento. Esse evento ele vai ter dois dias de duração, onde no primeiro dia nós vamos trabalhar autoconhecimento, nós vamos trabalhar a questão de se conhecer, conhecer suas crenças, conhecer seus valores. Esse evento que vai acontecer aqui dentro desse resort, onde eu vou levar você a um autoconhecimento profundo de quem você é, de quem realmente do potencial que você tem. Nós temos como tema do evento é despertar o potencial interior que tem dentro de você. E no primeiro dia nós vamos fazer isso. Você vai se conhecer... Nós vamos despertar o seu potencial, nós vamos despertar dentro de você as suas habilidades, as suas características, os seus pontos fortes. Eu vou levar você a se conhecer, a conhecer o teu perfil empresarial, a conhecer a tua identidade empreendedora. Eu vou despertar esse gigante que existe dentro de você, que de repente até hoje tem se limitado, tem parado, tem barrado por causa de crenças, por causa de, de mentiras que você tem acreditado. E eu quero levar você a acreditar em você. Eu quero levar você a elevar o seu nível de autoconsciência, a elevar o seu nível de, de autoconfiança, a levantar sua autoestima e você viver a vida dos seus sonhos, uma vida espetacular do qual você nunca imaginou. No segundo dia eu vou levar você a, a ter um entendimento, a mudar a sua percepção empresarial, a sua percepção em relação aos negócios. E nós vamos falar de negócios, de empresas, de fazer parcerias, trabalhar network. Aqui você vai ver realmente, nesse evento, como é que as pessoas têm sucesso, como é que as pessoas saem do zero e vão aos milhões. Eu quero levar você a ter um entendimento de como é que acontece a questão do dinheiro, das crenças, a questão realmente de como as pessoas conseguem ter resultados incríveis. Você sabia que no Brasil hoje, 70% dos milionários, eles eram pobres. Eles começaram do zero e chegaram aos milhões. 78% dos milionários são po nasceram pobres. Então você não pode ficar parado nas suas crenças, não pode ficar parado nas ideologias que falam que você não pode você não consegue. Eu quero dizer que você pode, você consegue. Você é muito mais do que você acredita ser. E nesse evento, aqui no Infinity Blue Resort, que vai acontecer dia 26 e 27 de maio. Eu vou mostrar para você quem realmente você é. Eu vou mostrar para você o verdadeiro potencial que você tem. Eu vou mostrar para você que você é muito mais do que imagina. Nós vamos, nós vamos contra a lógica. Eu vou mudar o seu modelo mental. Eu vou reorganizar sua mente de uma maneira para o sucesso. Wake up um novo despertar na sua vida. Um novo momento. Um momento inacreditável que você vai viver que você vai experimentar, que você vai vivenciar, e nós vamos fazer de você uma pessoa muito acima da média, uma pessoa que vai conquistar os seus resultados. Eu quero te convidar. Vem comigo.